Fomos uma startup numa época que ninguém chamava as novas empresas de startup. Todo negócio começa com um sonho, todo negócio começa com o desejo de resolver um problema que nunca ninguém antes tinha vislumbrado. E foi assim que nós começamos a jornada do nosso primeiro livro, querendo encontrar um modelo de negócio que fizesse diferença na hora em que a área de tecnologia passava por um momento de transformação muito especial. Vivíamos o fim do milênio, o começo do novo milênio, em que as áreas de tecnologia tinham passado pela revolução da internet, pelo boom da implantação dos ERPs, e a gente percebeu nitidamente que os executivos de TI queriam agregar mais valor ao negócio, queriam deixar de administrar infraestrutura, equipamentos, para poder estar mais alinhados ao negócio e ajudar a desenvolver a empresa com tecnologia. Para isso eles precisavam terceirizar a infraestrutura para que eles pudessem alocar energia, tempo e inteligência nessas novas atividades. A Simpress surge dentro desse cenário, cria um modelo de negócio inovador, um modelo de negócio que durante 13 anos se desenvolveu ininterruptamente, cresceu durante 13 anos seguidos e conquistou a liderança de mercado desde o primeiro momento da sua existência.